Olá pessoal, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos à nossa quarta live do projeto tutorar do curso Aprendizagem Criate Colaborativa com Tecnologias Digitais. E nessa semana a gente vai conversar sobre é, aprendizagem. E eu quero saber de onde vocês estão nos assistindo. Para quem não conhece ainda o projeto e recebeu a informação da nossa live de hoje em algum grupo de WhatsApp, eu vou deixar aqui o nosso Linktree, onde vocês podem ter acesso a todas as informações do projeto, ficar por dentro das nossas ações de formação. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa noite de aprendizado que a gente vai ter aqui hoje. E hoje eu quero convidar a nossa querida professora Cida. É, obrigada, Cida, por ter aceito o convite. É né, um desafio de estar aqui com a gente, estar colaborando com o projeto. É, e vou passar a palavra para vocês se apresentarem, dar um oi para o pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daiane. Bom, espero que estejam me ouvindo bem aí, que estejam me vendo. É, primeiro, eu queria agradecer muito a Daiane pelo convite, né? E estendendo o convite aí a todo o pessoal da equipe do projeto, do qual eu faço parte, né? Como colaboradora, mas eu sei que a Daiane aí tem uma rede de pessoas que nos ajudam muito nessas ações, assim, como essa, por exemplo nas mensagens, nas orientações, então, agradecer demais o convite, Daiane, em participar, por participar do projeto, em primeiro lugar, e de ter a oportunidade de conversar um pouco aqui com o pessoal, falando um pouquinho de avaliação, um pouquinho de experiências de aprendizagem, né? É, eu coloquei um pouquinho aí nessa, na, quando vocês virem aí a primeira tela, é, um pouquinho de mim, né? É, eu sou mãe do Enzo, <risos> sou esposa, sou filha, irmã, amiga, né? Então eu gosto de começar me apresentando assim, primeiro para a gente pensar também que existem outras esferas, né? Além da, do trabalho, hoje a gente está é, ainda enfrentando aí as consequências de uma pandemia muito severa que tem alterado demais as formas de de vida, de maneira geral, de interação, enfim, está atingindo aí todos os setores da sociedade, educação é um deles, então a gente está aí há mais de um ano trabalhando remotamente, é, com a questão da família, né, filho pequeno, e equilibrando e compartilhando o mesmo espaço para todas essas atividades, né. Então, eu sou professora na UFMS, né, é, e coloquei ali professor e pesquisador enfrentando uma pandemia, né? Então, assim, acho que é, isso diz muito né, do que todos nós estamos vivenciando nesse momento, né? Eu, aqui na UFMS, eu atuo nos cursos de graduação. É, normalmente, trabalho com disciplinas ou de matemática mesmo, cálculo, por exemplo, ou de educação matemática, né, disciplinas de estágio ou de mais de cunho pedagógico para graduações e é, atuo na pós-graduação também em educação matemática, no qual eu oriento, oriento pesquisas de mestrado, de doutorado, orienta também iniciação científica na linha de tecnologias digitais e educação matemática, né? E com outras frentes de trabalho também, né? Então, edição de periódicos, bem, né? Outras frentes aí também de administrativas, mas acho que... O principal mesmo é essa questão da atuação né, na área, né, no ensino e na pesquisa. né? É, bom, é, voltando aqui primeiro, antes de eu passar para o próximo slide, é, eu queria falar que eu estruturei, é, quando eu comecei a pensar né, sobre avaliação e sobre experiências de aprendizagem, eu pensei assim, bom, eu acho que eu vou tentar fazer construir primeiro, né, com o pessoal conversando ali, construir uma problematização em relação a esses dois conceitos, é, e depois eu passo para uma outra parte em que eu vou falar um pouquinho de relações, de desafios e de possibilidades, né? Então, eu queria começar com um questionamento, né? É, há relações para vocês entre os conceitos de aprendizagem e avaliação, né? É uma primeira pergunta que eu coloco aqui, né? Fiquem à vontade, pessoal, para enquanto é, a fala vai acontecendo e, e colocando comentários ou perguntas ali no chat que a gente está acompanhando aqui, está de olho e pode ir respondendo ao longo da própria fala, né? É... Então, assim, é, a gente é, quando a gente se forma professor, né, eu acho que duas das principais bases que a gente é, tenta construir é a questão, assim, de como é que eu ajudo, apoio, fortaleço, incentivo, é, promovo a aprendizagem dos meus alunos, né, e como eu avalio isso, né? Então, o início dessa conversa, porque eu estou encarando mesmo assim como uma conversa, sabe pessoal, eu não gostaria que vocês esperassem uma, uma, uma carga teórica muito exaustiva, assim, é, é mesmo uma conversa e eu vou tentar ao longo dessa fala construir um argumento junto com vocês aqui, né? E aí eu penso, então, num primeiro questionamento, né? Há relações entre os conceitos de avaliação e de aprendizagem? né? Eu vou começar fazendo um convite é, a vocês que, que estão acompanhando a responder essa pergunta, essa primeira pergunta, tentarem pensar, para você né, que está acompanhando essa fala, o que é aprender em uma palavra? né, eu até convido que vocês podem acessar esse link aqui, www.mente.com e usarem esse código de acesso, ou então, escanearem é, o QR Code que aparece aqui, se alguém tiver com o celular e quiser escanear, é, e responder, ali tem, vocês podem responder várias vezes, né, é, o que é aprender para você? Né? Quando você pensa na palavra aprendizagem, ou quando você lembra de experiências suas de aprendizagem, experiências marcantes na sua história escolar, na sua história de vida, essas experiências marcantes, significativas, de aprendizagem pessoal, ela estava relacionada com que tipo de ações, sentimentos, experiências, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho é, de vocês. Eu vou, vou projetar aqui, vamos ver se dá certo. É... Ancida, ah, enquanto aí... o pessoal vai respondendo aí... Claro. É, é, eu queria assim compartilhar com o pessoal que está assistindo que quando eu pensei em você para a gente conversar aqui sobre aprendizagem é, eu queria trazer alguém que, que, é, que fosse da área de exatas justamente para a gente ter esse contraponto né porque eu trabalho bastante com formação continuada de professores Uhum. E o pessoal que tem mais dificuldade de entender a avaliação como um processo e não como um evento ou uma prova, ou de falar, de pensar, meu Deus, e agora que está tudo remoto, como que eu vou fazer uma prova, né? De uhum. pensar, é o pessoal das exatas, né? Porque é aquela coisa muito né, padronizada, ah, aprendeu isso, vai cair na prova aquilo e tem que saber resolver aquilo estou é, assim, estou generalizando um exemplo, claro. né? E, e assim, de coisas, de, de perguntas que eu recebo né, no dia a dia e das formações que eu tenho trabalhado e que é uma, assim, é algo que realmente incomoda né, os professores. Hoje mesmo eu recebi um pedido no WhatsApp de um colega de outra universidade que ele está na gestão de, de educação a distância também, coordenando essa toda essa parte de, de ensino remoto e per, pedindo dicas, né, orientações, algum material sobre avaliação da aprendizagem no ensino remoto, porque realmente é algo assim que tirou o chão dos, do, de muitos professores, né? Porque assim a aula a gente consegue, né? É, fazer uma aula no Meet, gravar uma videoaula, preparar um material, mas como avaliar a aprendizagem em situações tão adversas, né, uhum. que a gente está vivendo, uma série de, de, de motivos, né, até questão do acesso, né, dos estudantes para fazer, para acessar o conteúdo, conseguir ou acessar um questionário, uma prova, enfim, uma atividade. Então, é um momento muito, muito delicado mesmo que a gente está vivendo e que vai, assim, que nos provoca para pensar também é, a, algumas transformações que a gente vai ter na avaliação da aprendizagem pós-pandemia, né? Porque não é só agora. Esse projeto, por exemplo, ele foi pensado é, para ser desenvolvido de forma presencial. A gente teve que se adaptar para o remoto. Então, quando a gente pensou no projeto lá em 2019, a gente estava em mente tipo, com uma dinâmica totalmente diferente e agora a gente teve que fazer toda essa adaptação e a gente sabe que, que muitas transformações que a gente está vendo vão se perpetuar no pós-pandemia, né? Então, acho que a gente tem que olhar ah, para essa perspectiva de avaliação da aprendizagem, não só para esse momento, né? Certamente, Daiane. É, quando a pandemia começou, nós, no Instituto de Matemática, nós criamos um grupo no WhatsApp, estávamos ali, eu acho que cerca de três quartos dos, dos docentes assim, do Instituto, nós somos em 40, mais ou menos, trocando experiências, angústias, ideias, né, e eu me lembro, assim, quando foi chegando o momento da, das primeiras avaliações ali, como é, todo mundo estava pensando, assim, como fazer, né, como que a gente pode pensar num instrumento avaliativo em que a cola não faça sentido, por exemplo, né, em que o erro tenha um papel central, importante, não digo principal, mas um papel importante né então foram desafios assim que a gente vem enfrentando o, o, o tema avaliação é um tema sempre bastante delicado né é, a gente vê muito mais sobre aprendizagem não que tenha sido um tema pouco investigado não não nesse sentido mas assim eu acho que a gente normalmente vê mais discussões sobre aprendizagem do que sobre avaliação né e como você falou, principalmente na área de exatas, em que a gente às vezes pensa em problemas fechados, com resposta única, fica desafiador pensar assim, né? Como que eu vou é, construir um problema que se mantenha problema com internet liberada, grupos de WhatsApp, é, atividades assíncronas acontecendo, né? Então, é, são coisas para a gente pensar, vou tentar trazer algumas ideias aqui na conversa de hoje. Então, estou vendo aqui que o pessoal está respondendo, e vão aparecendo é, palavras, assim como experimentar, né? Quanto maior a palavra aqui, significa que ela teve uma ocorrência maior de respostas, né? Então, experimentar, pesquisar, compartilhar, entender, internalizar, melhorar, se apropriar, avançar, criar... Então, a gente vê assim, olha só, para um grupo de pessoas, quando a gente pensa na palavra aprendizagem, uma série de experiências, uma série de conceitos, uma série de ações, assim, perpassam essa região, assim, que a gente, é, de, uma, essa região de aproximação, né, da, da questão da aprendizagem, né? E uma segunda pergunta, e vocês podem continuar respondendo, viu? Fiquem à vontade, depois se der tempo mais para o final... É, eu volto a ver como ficou é, essa nuvem de palavras e depois eu incorporo na apresentação a imagem final, tá bom? E aí ela fica lá incorporada na apresentação. Mas eu tenho aqui uma outra pergunta nesse mesmo slide que agora é... Ah, eu tenho que, eu tenho que passar para o próximo aqui, senão vocês não vão... Peraí senão vocês não vão conseguir ver. Ixi, peraí. Agora eu gostaria de perguntar o que é avaliar para vocês. Né, eu acho que aí na, na mesma página, no mesmo lugar que vocês estão, não sei se com o celular ou no computador, é a próxima pergunta que vai aparecer para vocês. Né? Então, de novo... Quando você se lembra de experiências de avaliação, experiências que tenham te marcado de alguma forma, <risos> para o bem ou para o mal, né? Porque às vezes quando a gente fala em avaliação, a gente não tem memórias muito prazerosas, né? É... Quando você pensa na palavra avaliação, quando você pensa na ação de avaliar, o que que vem, quais são as palavras que vêm para você? Vocês estão conseguindo acessar? A segunda, vamos ver se as palavras começam a aparecer. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> Diagnóstico foi a primeira palavra. É, não é uma pergunta fácil, né? É processo, inclusão... O argumento que eu vou tentar construir ao longo dessa apresentação vai depender bastante, assim, dessa, dessa ideia, né? Dessas duas perguntas, o que é aprender e o que é avaliar. Então, tá aparecendo ali diagnóstico, inclusão, empatia, né? É, depois eu vou, vou seguir com a apresentação, mas vocês podem continuar é, respondendo. compreensão do processo. E aí eu vou seguindo aqui com a apresentação, depois a gente retoma. E assim, né, é, com base nessas duas primeiras perguntas, né, para você o que é aprender e para você o que é avaliar, eu trago uma imagem que é uma, a imagem que, que disparou a organização dessa minha fala. Essa imagem eu vi no Instagram há algumas semanas, e até tentei é, procurar a fonte original, eu, eu consegui encontrar é, essa fonte de Rick Ormelli, é, um pesquisador é, que fala sobre avaliação, que usou essa imagem em uma fala dele num congresso internacional em 2012, depois eu trago aqui o link da, dos comentários que eu encontrei sobre essa, sobre essa imagem, é, e certamente ela vai estar presente em outros textos assim, acadêmicos também, porque é uma imagem que quando você coloca exatamente essa frase que está aí, para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova, por favor, subam na árvore, se vocês digitarem isso no Google, vocês vão ver que vai aparecer essa imagem em vários contextos, em vários sites, porque eu fiquei procurando assim, a, a, a fonte original. Né? É... E, assim, essa imagem eu vou retomar no final da, da apresentação. E, e, assim, eu queria é, fazer um convite para a reflexão, assim, né? O que que o que, que essa imagem, é, que mensagem essa, essa imagem provoca ou traz para vocês, ou que mensagem chega até vocês, né? A gente tem ali uma árvore, um professor, alguns animais, né? Um animal especificamente é muito conhecido pela habilidade de subir em árvores, os outros não, e o professor diz, né? É, Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. O que, que vocês acham dessa imagem, ou dessa proposta de avaliação, ou dessa ideia, né? O que está que por trás disso? Então, é, essa imagem faz parte do argumento que eu quero construir aqui com vocês, tá bom? Eu vou seguir. Se vocês quiserem fazer comentários, fiquem à vontade. Então, é, a partir dessa imagem, que eu não vou falar muito ainda sobre ela e sobre as duas primeiras perguntas que eu trouxe, eu vou falar um pouquinho é, sobre aprendizagem e sobre avaliação, que são dois pilares aqui, né, dessa dessa proposta de conversa. É, o que é aprendizagem, né? Quando a gente fala de conceitos, assim, né, independente da, da região é, do conhecimento, né, da, da área do conhecimento, os conceitos eles dependem muito das bases em que nos apoiamos, né? Então eu estou falando de aprendizagem com base em que ou em quem, né? Ah, a Karina está comentando aqui, né, que é, acho que em relação àquela aquela imagem, né, que vem o pensamento sobre diferença, igualdade, equidade, né, como que a gente pensa na questão de igualdade, é, fazendo uma proposta como aquela para diferentes animais, né, que tem diferentes características, que tem diferentes formas de, de viver e de interagir com o mundo, né, é, e que tem diferentes habilidades também, né. Então assim, quando eu falo de aprendizagem, é, é interessante falar com base em que eu estou falando de aprendizagem, né? Por exemplo, se a gente vai primeiro no dicionário, em dicionários, eu fiz esse exercício, né? Então eu fui procurar a palavra aprendizagem ou a palavra aprender em dicionários, tá? As definições que apareciam envolviam assim, adquirir conhecimento, adquirir habilidade. Né? então até grifei ali o adquirir, né? Adquirir era uma palavra que, que aparecia com bastante recorrência, com bastante frequência. E aí é, eu peguei algumas imagens da internet, que, colocando expressões é, que a gente costuma que costumam circular, assim, nos corredores, assim, né? Quando a gente lembra, por exemplo, de, de Paulo Freire, que falava da importância do diálogo, né? Da, da, ele pregava muito a questão do acolhimento, e ele tinha um conceito que ele trabalhava nos textos dele, que era aquela ideia de educação bancária. Né? Que, que ideia é essa? É Aquela ideia de que é, o professor tem como despejar uma série de informações, conteúdos, e que esses conteúdos vão sendo depositados né? na cabecinha dos alunos, né? como se isso fosse possível. Então, essas aqui são algumas imagens que carregam um pouco dessa concepção de aprendizagem é, com base mais, assim, não vou nem dizer diálogo, no, com base no monólogo, né? Como se fosse possível eu tirar o que está aqui dentro e colocar é, dentro da cabeça de outra pessoa, né? Então, são imagens que nos fazem pensar sobre a perspectiva de aprendizagem que a gente quer considerar na nossa prática docente, na nossa prática pedagógica, né? É... Aqui, é... quando a gente vai olhar um pouco agora para autores que falam sobre aprendizagem, né, autores da área da psicologia, da área da própria área educacional ou de outras áreas que, que dialogam ou que possuem interfaces com a área de, da educação, é, a gente encontra definições também que estão ancoradas em perspectivas mais da construção de conhecimento, desenvolvimento cognitivo, processos de assimilação e acomodação, se a gente vai olhar um pouco mais é, na linha ali de Piaget. Então, aí a gente começa a ver outras palavras centrais aparecendo, né? Então, não está mais tão centrado ali no adquirir, né? É, a perspectiva que eu trabalho, por exemplo, eu estudo teoria da atividade junto com os meus alunos, com o meu grupo de pesquisa, alguns deles eu já sei que, eu, já sei que estão aqui, porque estou vendo nos comentários ali. É, a perspectiva que a gente estuda, né, é, ela está bastante baseada nos trabalhos de Engstrom. E, em um texto que ele publicou com a Sanini em 2010, eles tentam sintetizar algumas vertentes sobre aprendizagem. E eles dizem que é bastante comum que nessas vertentes apareçam, é, nas definições, né, é, apareça a questão da construção e a questão da participação. Eles propõem uma vertente de expansão. Né? Eu não vou, não vou fazer um tratado sobre aprendizagem expansiva, estou até com o livro aqui de onde é, eu tirei essa imagem, né, para quem tiver interesse, Aprendizagem Expansiva, né, do Engstrom e ele trabalha com a ideia de ciclos de aprendizagem e uma série de ações que acontecem não linearmente nesse ciclo, então a questão do questionamento, da análise, da modelação, do exame do teste, da implementação de um novo modelo, da reflexão sobre o processo e da consolidação e generalização de uma nova prática tem toda uma perspectiva teórica que embasa esse ciclo e se vocês perceberem as setas elas vão ficando mais grossas tentando dar essa ideia de expansão né então o ciclo ele não termina é, é, a gente não fecha um círculo aqui né é como se ele continuasse começasse a formar uma espiral né e ele trabalha com essa ideia é, a minha intenção aqui não é fazer uma revisão né, de definições de aprendizagem, mas eu trouxe alguns exemplos para dizer para vocês que, na minha opinião, é fato que há uma lista considerável de abordagens teóricas sobre esse conceito, é um conceito amplamente estudado, pesquisado, né, olhado é, por pesquisadores, por professores, por profissionais da educação de maneira geral e de outras áreas que dialogam com a educação também, né. Agora, é, olhando um pouquinho para a avaliação, né? O que, que é avaliação? De novo, eu fui fazer o mesmo exercício. Então, eu fui primeiro lá para os dicionários e fui procurar o que que aparecia quando eu olhava para a palavra avaliar ou para a palavra avaliação. E aí, o que, que eu encontrava, né? Mensurar, né? É, mensurar alguma coisa, verificar competências, saberes ou conhecimentos de alguém, então é algo associado à medida, né, então eu vou medir o conhecimento que determinada pessoa tem sobre algum saber ou, ou sobre alguma habilidade que espera-se que ela desenvolva, enfim, né, verificar ou mensurar, né. É, e aí, mais uma pergunta que eu compartilho com vocês, né? O que, que essas palavras em negrito indicam para vocês, né? Mensurar alguma coisa, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou medir o conhecimento de alguém? Como é que eu vou verificar competências de alguém, né? Se a gente olha lá para a BNCC, que ela está construída com base em competências e habilidades, a gente vê a questão das habilidades muito mais centradas no fazer, né? Então, é, acho que a parte de observar, ela é mais natural. Mas a questão das competências, elas estão mais relacionadas à, à questão de conhecimentos, né? Então, como é que eu verifico competências? Como é que eu meço conhecimento, né? Como é que eu faço isso? Será que isso é possível? Sim, sim. Falar, eu fiquei pensando em né? uma coisa aqui, é... Quando a gente olha lá para aquela, aquela imagem que você colocou no oh, começo sobre a seleção, ah, é, sim. para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova, portanto, subam na árvore, né? Uhum. Então, quem, é, quem é aqui que vai ter condições de subir naquela árvore, né? O macaco, o elefante, o peixe. Exato. E, e quando a gente pensa é, num processo de avaliação, né, e já problematizando essa questão de medir e verificar é, competências, é, é um processo muito complexo e bastante subjetivo também, né, se a gente for olhar para cada um dos estudantes, né, com as suas individualidades, né, se a gente considerar que cada um tem uma maneira de aprender, um processo diferente de de aprendizagem que é construído assim socialmente, culturalmente, é de acordo com as oportunidades, né? Com a socialização, acesso, uhum. é, enfim, é, é uma uma multiplicidade aí de fatores que a gente não consegue colocar tudo numa coisa só, num bolo só e, e e isso nos faz pensar assim, sobre as formas como a gente é, é, avalia e, de certa forma, assim, mesmo tentando fazer algum tipo de personalização, a gente ainda não consegue fazer essa mensuração de fato, porque o que a gente recebe, por exemplo, eu vou dar um exemplo, exemplo prático que eu desenvolvo, eu, eu trabalho com uma atividade que os meus alunos têm que produzir. Eu gosto muito de colocar eles para produzirem coisas, né? Produzir um vídeo, produzir um texto, produzir um podcast, produzir é, um infográfico, enfim. Para eles, na medida que eles vão pesquisando, que eles vão entendendo aquele conteúdo e vão elaborando algo concreto em que eles estão sintetizando determinados conteúdos que eles trabalharam, eles estão construindo a aprendizagem, uhum. mas mesmo assim aquele produto final é só um elemento dessa aprendizagem, pode ser que pessoalmente, que... e assim, eu vou dar uma nota para aquilo é, com base nos critérios que eu estabeleci, então um podcast, já tem introdução, teve a pesquisa, como que foi a edição do áudio, conseguiu articular os conceitos, teve um fechamento, daí né? eu vou articulando tudo isso. Mas pode ser que a experiência daquele estudante, ao desenvolver tudo isso, a experiência de aprendizagem dele tenha sido ainda maior, e eu tenho certeza que foi. Né? Então, a gente consegue ter uma fotografia daquilo, com base em um produto, que pode ser algo, é, pode ser um, uma atividade de criação ou pode ser uma prova, né? Exato. Por isso que é tão desafiador atribuir uma nota, né? É, demais. Porque você está atribuindo nota a quê? A essa fotografia ou ao que de fato ele sabe? Ou, a, a, ou ao que de fato é, significou a experiência de aprendizagem para ele, né? Então, é um tema super desafiador, né, acho que a, a gente poderia listar é, uma infinidade de elementos, assim, que, que, que potencializam essa questão, né, de como é difícil avaliar. Para mim, é uma das coisas mais difíceis do processo todo educativo, é você avaliar, né, pensar em uma forma justa, uma forma que escute o meu aluno, né, uma forma que que me aproxime mesmo da experiência de aprendizagem que ele teve, né? É super difícil pensar é, nisso, é... E ainda mais durante uma pandemia, né? Então, eu queria colocar mais uma pimentinha aí nessa, nessa conversa é, de alguns relatos que eu tive né, de estudantes nessa pandemia, de falar assim que é, o professor, mesmo sabendo da situação de pandemia, pediu uma atividade que envolvia pesquisa na rua, Assim, uma coisa totalmente surreal para o momento que a gente está vivendo. E, assim, é, e ficar irredutível com a proposta de dizer que tinha que ser assim, que não podia mudar. Aí outro que pediu para produzir um vídeo e tinha que filmar a pessoa apresentando para um grupo, tipo, tinha que fazer uma performance apresentando para o grupo. Mas que grupo? A gente não pode aglomerar. Faz para a família, mas eu não tenho família, eu moro sozinho. Então, assim, de ficar irredutível com a proposta, de achar que só daquele jeito, daquela forma, é que poderia ser avaliado, aprendizado sobre aquilo. É, uhum. Então, assim, é, e, e a, a questão de, de ser justo, como você falou, né? É, eu. Eu sempre proponho atividades, eu gosto, como eu trabalho com mídias e tecnologias, que envolvem criação, que envolvem o uso de tecnologia de alguma forma, mas eu sempre falo para os alunos o seguinte, olha, se vocês tiverem alguma dificuldade de usar uma ferramenta, isso não é um impeditivo para você fazer atividade. Vem conversar comigo uhum. e a gente vai entrar num consenso, a gente vai adaptar a atividade e ver é o que, que você consegue fazer que vai, vai ter o mesmo processo de reflexão, só que o produto vai ser diferente. Então, uhum. assim, mudei para muita gente. Teve gente que era uma coisa e virou outra, era vídeo e virou áudio. Então, assim, a gente... A, a empatia também está aqui, né? A, a empatia foi a trilha 1. E eu acho que a empatia vale para tudo: vale para colaboração, para inovação, para aprendizagem, para criatividade. Então, a empatia né, nesse processo de avaliação da aprendizagem é primordial também. Concordo. Super concordo, Daiane. É, a gente precisa exercitar esse olhar mais humano, né? quando a gente fala de educação, parece até redundante falar da questão da humanização, né, mas é, é falar de novo da questão do humano, nesse sentido, do acolhimento, da empatia, né, da... É, é de considerar que os contextos diferentes e adversos que muitas vezes nós, nossos alunos, estamos enfrentando, né, então, eu acho que a gente precisa mesmo aproveitar todas as oportunidades que a gente tiver para chamar, para reforçar a, essa importância, né, reforçar o convite para pensar sobre isso, para debater, para con conversar, compartilhar experiências, né, e tentar ir caminhando e avançando nesse, nessa direção, né. Então, aqui eu também trouxe algumas imagens que eu, que eu encontrei na internet também relacionadas à questão da avaliação, né? É, olhem a primeira, né? A prova é amanhã. Veja bem, ouça e olhe, né? E olhe o público que esse professor tem ali, fazendo, né? olhe, olhe os alunos que esse professor tem e a fala dele, né? Veja bem aí tem uma pessoa que não vê, ouça, tem uma pessoa que não escuta e olhe, né, é, então assim, é... e ele de costas ainda, né, de... ou seja, nem leitura labial é possível ser feita, depois uma segunda imagem, né, professor, por favor, só mais uma chance, né, o aluno ali ajoelhado, de cabeça abaixo, olhando para o chão, se colocando numa posição mesmo de, uma posição inferior, até constrangedora, implorando por uma chance, né? Por favor, deixe eu ter mais uma chance é, de eu compartilhar a minha experiência de aprendizagem, né? É, e o professor ali apontando o dedo e tudo mais. É, a terceira imagem, chega um professor sorrindo e fala, surpresa! hoje é dia de prova, né, e aí depois uma mensagem, a avaliação deve ser encarada como uma forma de estimular o aluno, e não como um instrumento de punição ou tortura, né, então a expressão de susto, de cabelo em pé, o um aluno ali escondido atrás da carteira, mostra um pouco dessa visão da avaliação como uma punição, né, o professor ali sentindo até um certo é, prazer em, em, em anunciar e pegar alunos de surpresa, né, falando que a prova naquele momento. Então, que são imagens que tentam retratar também uma perspectiva de avaliação, né? Um modo de é, olhar ou de construir um instrumento avaliativo, que não é o modo que a gente está tentando aqui é, falar sobre, né? Aí, já para outros autores... Quer falar, Sida, Daiane? Pode falar. É, só antes de você... É, continuar essa questão da, da avaliação como punição é algo que a gente vivencia muito dentro da universidade principalmente né eu acho que toda a educação básica a gente deve ter encontrado um professor que trabalhava dessa forma mas isso no, no, no ensino superior é mais forte por aquela visão assim de cátedra né de o um professor ele sabe tudo e ele tá ali mesmo para ferrar com os alunos, e a gente sabe que tem uhum. muitos posicionamentos desse tipo dentro da academia. E você e sabe, é algo Daiane, que foi muito... pode falar. Sim, e às vezes a baixa aprovação ela é tida como sinônimo de de ser um bom professor, assim. Nossa, eu tive, Isso. sei lá, 110 alunos, passaram só cinco, eu não sei o que está acontecendo com esses alunos, gente, que eles não... Nossa, não aprenderam nada, sabe? E assim, é... ou, ou assim, não, não refletindo sobre a própria prática e se questionando se tem alguma coisa ali que perpassou a prática pedagógica daquele docente, e muitas vezes é uma fala que é colocada num sentido assim, até de... É... É, é como se ser carrasco é, seja sinônimo de, fosse sinônimo de ser um bom professor, um professor exigente, aquele uhum. que quase ninguém consegue passar na matéria, e isso tem muito na área de exatos, né? Em matemática isso tem muito. A gente tem disciplinas com índices altíssimos de reprovação, altíssimos. Sim, que às vezes chega aos. passa dos 90%. né? Então, é complicado. É, eu. Opa, peraí abrir sem querer é, Bom dia. tem um, lá na trilha 4 o pessoal que está no curso vai encontrar mas eu queria deixar de dica também para quem está nos assistindo aqui que é um vídeo do Ted com a professora deixa eu ver aqui Elizabeth Rodrigues eu vou deixar o link aqui. E ela conta a experiência dela, né, que ensinar é muito mais do que transmitir conteúdo. E ela conta a experiência dela falando justamente isso, que durante a formação inicial, e ela também é da área da, da matemática, ela, ela aprendeu a ser professora assim, que ela tinha que ser exigente, que ela tinha que ser dura, que ela tinha que... É, é, agir de certa maneira, para que os alunos a respeitassem, enfim. E ela percebeu que isso não surtia nenhum efeito na aprendizagem dos estudantes, e ela resolveu mudar completamente. É um vídeo muito inspirador, vou deixar aqui para vocês assistirem, está lá na trilha também. E isso mostra que a avaliação, a forma como a gente havia, também resultado das concepções que a gente construiu de ensino e aprendizagem, que estão principalmente na nossa formação inicial. Então, a gente carrega né, essas experiências de como a gente foi avaliado, de como a gente foi acompanhado no nosso processo de formação, a gente leva para a docência, né? Como aqui a gente, o nosso público é... é, é de professores, né, de professores de informação, de professores que estão atuando nas escolas, a gente sabe que a gente carrega essas experiências, sejam elas boas ou ruins, a gente cria algumas referências e a gente se vira como a gente sabe, se virar, né? Uhum. É isso. É... Ali a Fabrícia comentando, né? que essas imagens demonstram que o professor não considera a avaliação como parte do seu processo de ensino, e eu complementaria, né, como parte do processo de aprendizagem dos seus alunos, né? Concordo com você, Fabrícia. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? Como é que a gente pode pensar em práticas avaliativas que levem em consideração os processos de eh, ensino e os processos de aprendizagem, né? Uh, então, aí seguindo, né, alguns autores que realizam pesquisas na área de avaliação, colocam a avaliação primeiro como um processo, né, um processo sistemático, dinâmico e contínuo, que busca o acompanhamento da aprendizagem do aluno ao mesmo tempo que se coloca como parte dela, né, então aí a gente já vê uma perspectiva que não fala em medir conhecimento, né, fala em acompanhar e constituir o próprio processo de aprendizagem, né, o ideal seria que as, as experiências de avaliação é, promovessem experiências de aprendizagem, né, esse, esse é o ideal. Um outro autor também, o Luquezzi, que, que é, fala sobre avaliação, né, e também coloca ali que a avaliação deve ser parte integrante dos processos didáticos de ensino e de aprendizagem, como um de seus elementos constitutivos, né. Estou vendo ali é, o pessoal comentando, o Vitor comentando, um aluno é, meu que está fazendo doutorado agora, ele tem uma experiência nada agradável em relação a essa questão da avaliação, né, então, certamente, muitos de nós, ou todos nós, temos essas experiências também não prazerosas com a questão da avaliação, né? É... O Luquezzi também define a avaliação como um juízo de qualidade sobre os dados relevantes para uma tomada de decisão. Então, essa questão da avaliação embasando uma tomada de decisão, eu acho que é bastante interessante, né? Então, a avaliação, ela nos dá informações, né? Dá informações para o professor e para o próprio aluno. É importante que o aluno é, reflita a partir do feedback de uma determinada experiência de avaliação, para que ele possa ajustar a rota, né? Pensar em outras possibilidades, construir outros caminhos. É, nessa perspectiva sociocultural que eu trabalho, que eu estudo com o meu grupo de pesquisa, então, a avaliação, ela considera o desenvolvimento histórico do sujeito, olha para o sujeito como um sujeito social, então tem toda uma dimensão coletiva para se, se olhar para esse sujeito, que faz parte, que está inserido em uma cultura, né? Então, a gente olha a questão da historicidade desse sujeito, como foi, é, como é que esse sujeito... É, se desenvolveu, né, o, que, o que, que ele conseguiu fazer ali de movimentos, olhando para a travessia pela zona de desenvolvimento proximal, a tal da a famosa ZDP ali, quando a gente fala de Vygotsky, né, que bem informalmente seriam a, a, mais ou menos a distância entre aspas, entre o que o aluno sabe ou consegue fazer e até onde ele pode chegar com ajuda, com apoio, com uma rede né, é, colaborativa. Então, a gente olha para experiências de avaliação, a gente vai olhar para essa jornada, essa travessia dos alunos em relação em, nessa zona né, de desenvolvimento proximal. É uma forma também, né, uma perspectiva. E, de novo, há uma lista considerável de discussões e abordagens teóricas envolvendo avaliação. Né? É, normalmente, a avaliação ela é colocada como um tema delicado, e em relação à aprendizagem, ela parece... Que ela é menos investigada, mas não pouco investigada, é que eu vejo com menos frequência discussões de avaliação em relação a discussões de aprendizagem, né? É, mas não significam que sejam poucas discussões em número, né? E aí, é, eu faço uma transição, e aí até pela questão do tempo vou tentar é, ir um pouquinho mais rápido, porque tem um argumento no final que eu gostaria muito de, de colocar para vocês, que é a finalização, na verdade, desse argumento que eu estou tentando construir, é, que está em, embasado nessa, nessa pergunta, né, ou nessas perguntas. Se há tantas abordagens, qual a gente deve considerar? O, e, e, e escolhendo uma, o que e como a gente deve fazer? né Como a gente deve ensinar... É, e como a gente deve avaliar, né? Eu não vou, não vou passar é, é, esse vídeo, depois, se, se tiver um tempinho no final, eu, eu, eu mostro, mas é um clipe de uma música que chama Estudo Errado, do Gabriel, Gabriel Pensador, de 1995, e a letra dessa música, ela traz vários estigmas relacionados à aprendizagem e à avaliação, que, que a gente viu um pouquinho naquelas imagens, né? Então, ele questiona na, na música, né? Eu tô aqui para quê? Será que é para aprender? Ou será que é para aceitar, me acomodar e obedecer? né? Então, eu convido vocês depois a assistirem o clipe completo. Ele tem cinco minutos e como a gente tem cerca aí de 10 a 15 minutos, eu, eu vou deixar para que se a gente tiver tempo, a gente retoma aqui, tá bom? Mas eu deixo essa indicação para vocês, para assistirem esse clipe e depois pensarem nessas discussões aqui, né? E aí, a partir dessa primeira é, ideia, né, do que, que é aprender e do que, que é avaliar, é, eu queria trazer para vocês quatro pontos sobre esses dois conceitos. A problematização sobre eles, relações entre eles, desafios associados a eles e possibilidades relacionadas a eles. Né? É, então, assim, a questão da problematização, né? que acho que já apareceu nessa primeira parte, é, como diversos conceitos da área educacional e de outras áreas também, aprendizagem e avaliação são temas importantes e que têm uma discussão teórica muito densa e muito vasta. Né? E aí é, eu começo a, a, a, a caminhar na construção desse argumento, né que eu falei para vocês que eu estou tentando construir um argumento nessa fala. Uma coisa que eu acho que é fundamental é, é que exista uma sinergia entre esses processos, né? que exista uma coerência. Então, se a gente acredita em aprendizagem de uma determinada perspectiva, a gente precisa promover experiências avaliativas que sejam coerentes com essa é, visão que eu tenho de aprendizagem. Né? Então, aí, se eu olho para a aprendizagem como construção, como participação, como expansão, fica um pouco incoerente eu usar a avaliação como punição, porque são coisas que se chocam, né? Então essa coerência eu acho que é uma coisa importante da gente olhar. Por exemplo, quando eu vou pensar na relação entre avaliação e entre aprendizagem, né? Quando eu penso na perspectiva de aprendizagem que eu vou considerar ou algumas perspectivas que eu vou considerar, que eu vou dialogar, qual é o papel que o erro tem? nessa perspectiva, qual é o papel que a memorização tem, que é a heurística, a comunicação, a investigação, a colaboração, a escuta, a autoria, então uma série de processos, né, qual, qual é o papel, qual é o lugar de uma série de processos, alguns deles eu listei aqui, nessa concepção de aprendizagem, e depois eu faço a mesma pergunta em relação à avaliação, né, qual é o papel ou o lugar desses mesmos elementos, do erro da memorização, da heurística, da escuta, da autoria, na concepção de avaliação, né? Então, é... é preciso que haja uma coerência entre o papel desses processos na concepção de avaliação e na concepção de aprendizagem, coisa que nem sempre a gente presencia, né? Às vezes a gente vê discursos que advogam, né, no sentido da criação, da criatividade, da construção, e na hora de avaliar, volta para aquele mesmo estigma da avaliação como punição, das perguntas fechadas, né, e, e tudo mais. Desafios, né, bom, se eu fosse listar o desafio, os, os desafios em relação a esses dois conceitos, a gente ficaria aqui... É, horas e horas e horas aqui conversando, né? Um desafio que eu acho que que é central é justamente essa coerência, é conseguir essa coerência por vários motivos, né? Aí aqui entram várias questões, né? A questão de contexto, a questão de estrutura, a questão, mas que embora sim, influencia, mas é, não determina. A gente tem que pensar também o que, que é possível fazer diante do contexto com o qual a gente trabalha, das ferramentas, da, das coisas que a gente tem à disposição, né, mas tem outras questões também que perpassam a questão da gestão, da, da formação inicial ou contínua, né, contínua ou continuada, dependendo do ponto de vista, né, por exemplo, como é que a gente alinha nossas crenças e concepções com as exigências externas, né, então às vezes a gente tem uma concepção de avaliação, mas isso se choca com outras visões externas que a gente precisa atender, que a gente precisa responder, né, então, é um desafio também alinhar isso, né? Como alinhar nossas crenças e nossas concepções com tantas adversidades que enfrentamos no campo educacional? Então, assim, a listagem de desafios, eu tenho certeza que vocês teriam também muitos outros elementos para colocar aqui. Né? Só um minutinho. E aí, a gente começa a passar, então, para o último, último tópico, né? Que é a questão das possibilidades, né? É, o que, que a gente pode fazer diante desse contexto, né, diante de tantos desafios, de tantas adversidades, né? A primeira coisa é que eu acho que a gente precisa considerar que a avaliação pode sim estar a serviço da aprendizagem, não sei se estar a serviço, mas compor o processo de aprendizagem, fazer parte do processo de ensino, do processo de aprendizagem, né? É, as tecnologias digitais, por exemplo, elas podem contribuir para esse desenvolvimento, né, de uma perspectiva avaliativa que considere os diferentes estilos, os diferentes é, tempos de aprendizagem, mas também não é determinante para isso, né, então eu estou falando isso porque eu pesquiso né, nessa área e, e eu não entendo que as tecnologias digitais, por exemplo, é sejam, uh, por exemplo, assim, não é possível a gente ter perspectivas é, coerentes de avaliação e de aprendizagem apenas com tecnologias digitais. Não é isso, não é esse o argumento que eu estou tentando construir também. Então, achei importante é, posicionar isso, né? Então, as próprias palavras que vocês compartilharam no início indicam caminhos, né? Então, se a gente acredita que aprender... É, passa por uma experiência de criar, então a gente precisa dar essa oportunidade para os nossos alunos, de experimentar, a gente precisa dar essa oportunidade para os nossos alunos, né, é... Por exemplo, eu trouxe aqui alguns verbos que eu acho que podem se alinhar a perspectivas que a gente está falando aqui, né? Criar, construir, dividir, compartilhar, ouvir, falar, fazer, colaborar, intuir, conjecturar. E aí eu coloquei uma lista, né? Estudar, descobrir, modificar, testar, compreender, produzir, né? Vocês trouxeram outros na... na, na naquela pergunta inicial, né? Então, são possibilidades que a gente pode explorar, tanto em relação às experiências de aprendizagem, quanto às experiências de avaliação, né? É, ações possíveis com ou sem tecnologias digitais, né? Então, é, convidar os alunos a criarem, desenvolverem podcasts, produzirem vídeos, é, fotos, é, construírem sites, documentos coletivos e colaborativos, que a gente tem aí várias ferramentas do Google que nos ajudam para isso. É, gravar áudio, produzir texto, infográfico, construir mapas mentais, fazer uma paródia, fazer um programa jornalístico, elaborar poema, elaborar uma narrativa, construir um portfólio, produzir histórias em quadrinhos, fazer trabalhos em grupos, animações, memes, vídeos no TikTok, perfis em redes sociais, enfim. É uma lista imensa de, de possibilidades que a gente pode explorar, e que a própria experiência de aprendizagem também é, seria uma experiência também ali para dar elementos para avaliação, né? Essa, esse, essa própria produção do aluno pode ser avaliada, né? E, e aí eu queria compartilhar um pouco aqui, muito brevemente, algumas coisas que eu faço nas disciplinas de graduação e de pós. Eu vou falar, não vai dar tempo de eu falar das três experiências que eu gostaria, mas eu queria, principalmente, falar da disciplina de cálculo, que é aquela disciplina de exatas com alto índice de reprovação. Então, só dizer assim, por exemplo, que durante a pandemia, as minhas provas ela tem, elas têm três partes. A primeira parte, que vale um ponto, é, ela é de agendas semanais que os alunos vão desenvolvendo. Acho que meio aproximado com essa questão das trilhas né, que, que tem no, no curso aqui também. Então, eu, toda semana eu posto um, um vídeo e, e proponho algumas atividades para eles fazerem e eles têm uma semana para fazer e eles vão fazendo isso semana a semana e isso vale tanto a frequência quanto um ponto nessa prova, né? Digamos assim, na primeira prova. Depois, os outros nove pontos. Três desses nove é de uma parte escrita que eu, eu trabalho com eles no Google Forms. Então, eu faço ali questões... É, que perguntam a, a compreensão deles em relação aos conceitos que a gente está estudando ali, interpretação gráfica, um pouco assim da parte mais interpretativa, da parte mais qualitativa do cálculo, porque tem, e tem bastante. E depois os outros seis pontos é feito em grupos, eles podem fazer individualmente em duplas ou trios. Eu proponho algumas questões, essas questões mais de cálculo, e, e mais importante do que eles terem ou não a resposta correta, é eles, porque a entrega é em formato de vídeo, e eles têm uma semana para produzir esses vídeos. Eles precisam desenvolver isso de modo remoto, com reuniões virtuais, sem encontros presenciais. E ali naqueles vídeos, eles precisam explicar como eles chegaram naquele raciocínio, por que, que aquele cálculo é válido, está embasado em quais propriedades. Então, assim... É... Nessa perspectiva, na minha opinião, não faz sentido falar em cola, por exemplo, porque eu falo para eles, não tem problema se comunicar, vocês podem se comunicar, inclusive, no grupo que eu faço parte, do grupo que eu, que eu estou ali com vocês, no Telegram, por exemplo, porque eu tenho um grupo no Telegram com eles, em que eu interajo, mando áudio, mando foto, gravo vídeo, e eles mandam também, né? Já teve casos do aluno entrar em contato comigo para fazer uma pergunta, e eu não estava online no momento, e só de gravar o áudio, ele já se, se organizou e entendeu a dúvida. Então, eu falei, olha, enquanto eu falava aqui, eu já entendi. Então, assim, olha, ele precisava ser ouvido, né? É... Então, assim, são experiências. Então, eu falo, vocês podem perguntar, inclusive, para mim, sobre as questões da prova, porque a ideia é que essas questões sejam disparadoras de momentos de debate, de, de estudo, de conversa, e vocês podem conversar, inclusive, comigo, com o monitor da disciplina, quando tem. Né, então são e, e é assim: é uma disciplina de exatas, né? E, e cálculo com altos índices de reprovação. E eu vejo que é possível a gente pensar em algumas possibilidades, né? Aí ah, é uma pena que tô com pouco tempo, mas o que eu gostaria de trazer aqui para encerrar era devolver para vocês de novo a, a questão da pergunta, né? Agora, se fossem vocês os professores, o professor nessa situação, né? O que, que você faria? E aí é, o, que, o que, que eu acho, né, que poderia aparecer como uma possível resposta, né, elaborar diferentes avaliações sobre diferentes perspectivas e considerando as diferenças e particularidades dos alunos. Ou seja, isso é parte de uma resposta que pode ser pensada, né? Então a gente vai é, diversificar os instrumentos avaliativos. Então, quem tem mais facilidade em falar, tem a oportunidade de falar, quem prefere no texto vai ser pelo texto, né? Só que é... esse, esse, esse professor que eu falei para vocês, né? A questão da personalização da avaliação, exato, Daiane. E, e esse professor que eu disse que eu encontrei um, um, né, a, os relatos de uma palestra que ele deu num evento internacional sobre avaliação, em que ele usa aquele cartoon, até deixei o link aqui para quem quiser acessar, ele fala assim, mas e se subir na árvore for considerada uma parte central do currículo, uma parte indispensável do currículo? Se subir na árvore for isso, é, será que todos os alunos não deveriam ser capazes de fazer, né, de, de, capazes de subir na árvore? A gente não deveria é, estimular e, e, e tentar, pelo menos, né, né essa direção? Então, se se é, o subir na árvore for uma questão muito fundamental do currículo, a, a resposta anterior da personalização da avaliação, ela continua sendo extremamente válida, importante e necessária. Mas talvez só ela não seja o suficiente. Em que sentido? É, no sentido de que é, a gente pode ajudar os alunos é, a procurarem outras formas de subir na árvore, né, então não significa não avaliar a habilidade de subir na árvore, mas considerar múltiplas formas de se fazer isso, né, ou seja, permitir caminhos diferentes para isso, dar condições para subir na árvore, exatamente, Daiane. Então, ele traz nessa fala dele é, uma série de cartoons que foram produzidos por alunos dele em resposta a esse teste de subir na árvore. Então, a gente tem aqui o macaco, obviamente, não teria muitos problemas, mas a gente tem também o elefante subindo na árvore, a gente tem o peixe subindo na árvore, né? Então, a gente. E a árvore ali como sendo a, a, o teste, a avaliação, né? A gente tem é, esse aqui, eu acho que é uma, uma foca <risos> subindo na árvore o cachorro né então a gente precisa permitir caminhos diferentes para subir na árvore a gente precisa dar condições ajudar nossos alunos a encontrar a construir estratégias condições ações meios para subir na árvore e aí ele faz algumas sugestões né adaptar propostas de ensino em termos das particularidades do aluno então não só personalizar as experiências avaliativas, mas personalizar também as experiências de aprendizagem, né? É, tentar construir instrumentos de avaliação formativos, né, que olhem mais para o processo, fornecer um feedback descritivo e contínuo para os alunos, então os alunos precisam saber o que que precisa ser ajustado e precisam saber também que há modos de fazer esses ajustes, né? Então, o professor indicar possibilidades e ideias sobre como atuar a partir desse feedback, né? E ele incentiva muito também as práticas colaborativas, né? Então, os professores trocarem experiências, trocarem ideias de possibilidades para se fazer isso, né? E aí eu estou concluindo, Daiane, eu sei que a gente está já bem estouradinho do tempo... Era só mesmo para finalizar dizendo que eu acho que investir em planejamento e pesquisa também são práticas que podem favorecer o desenvolvimento dessas concepções e ações, na direção do que a gente está dizendo aqui. Então, o professor procurar né, é, é, espaços em que ele possa é, exercitar a questão da pesquisa, né, ou investir na questão do seu planejamento, planejamento de práticas, né, aqui aproveitei para trazer também um pouquinho do meu grupo de pesquisa, que a gente é, em, também pesquisa é, questões associadas a, ao uso de tecnologias, né, é, em perspectivas de aprendizagem, dois dos integrantes, por exemplo, a Gabi e a Larissa, estão desenvolvendo pesquisas da, sobre avaliação, então, as duas investigando essa prática de avaliação em cálculo 1 que eu acabei de compartilhar com vocês, a Gabi olhando mais para o Google Forms e a Larissa olhando uma perspectiva mais ampla. A Gabi está na IC e a Larissa está no mestrado, né? No segundo ano do mestrado. Então, aqui a gente tem alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado que compõem o grupo de pesquisa ted e que me ajudam, assim, a pensar essas coisas, problematizar, né? E aí, não sei, Daiane, se você gostaria de né, comentar alguma coisa, mas eu só finalizei aqui com os, os é, acessos e tudo mais, mas era isso que, assim, o argumento que eu gostaria de, de construir ou de trazer, assim, para essa conversa. Muito, muito bacana, Cida. Adorei, adorei a conversa. Eu acho que abre possibilidades aí para a gente... É, refletir muitas coisas, né, a gente não está encerrando esse assunto de forma alguma, mas tem várias oportunidades, principalmente para o pessoal que está fazendo o curso, de continuar essa conversa lá no nosso Classroom. E eu sempre gosto, quando eu, a gente, quando eu converso sobre avaliação, eu gosto muito de relembrar aquele trecho do filme da Alice no País das Maravilhas, quando a Alice pergunta -se, para o gato, né, é, pode me dizer qual o caminho eu devo tomar? E aí o gato responde, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Aí ela diz, eu não sei para onde ir. E ele responde, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E isso tem tudo a ver com a avaliação da aprendizagem, né? A gente precisa conectar cada vez mais é, a avaliação da aprendizagem aos objetivos de aprendizagem, é, a, a conectar o uso de tecnologias também aos objetivos de aprendizagem. A gente não pode desvincular conteúdos, objetivos e avaliação da aprendizagem, né? Precisa caminhar tudo juntinho. E eu acho que tudo que você trouxe aqui nos ajuda a compreender um pouquinho e e ficou assim, eu passou o filminho da, da, da Alice na minha cabeça. Cida, muito, muito obrigada. Todos os links que você compartilhou aqui, eu já deixei aqui no chat também para o pessoal ir acessando. E esse slide vai ficar disponível no curso e também na descrição do vídeo depois no YouTube. Quero agradecer a todos os que nos assistiram, quem quiser fazer parte do projeto ainda dá tempo, pode entrar lá no nosso Linktree, se inscrever, participar do curso, e vou passar então para você se despedir do pessoal mais uma vez, muito obrigada pela colaboração e por essa conversa tão agradável hoje à noite. Eu é que agradeço, Daiane, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de participar e colaborar com o projeto, pela possibilidade e oportunidade de é, conversar um pouco sobre essas ideias, sobre essas concepções aqui hoje. Agradeço todo mundo que participou. E também, então, eu vou depois completar na apresentação com as imagens finais daqueles dois, das duas nuvens de palavras, acrescentar as referências que acabou, ficou faltando, e vai ficar disponível para vocês no mesmo link. Maravilha, pessoal. Tchau, tchau, boa noite e até a trilha 5. Tchau.